Mas é, é, é isso, assim, eu tenho essa... Que é uma coisa que eu ouvi ontem também no documentário da Angel. Eu falei, nossa, gente, é isso pelo amor de Deus. As pessoas não ouvem, sabe? mas vocês não entendem? É assim, é fazer... É, é o mínimo, é o mínimo fazer com que as pessoas façam mais do que tudo. Sabe? Vocês são mais novos, tem mais potência muscular, tem mais... Tem mais muita amplitude articular, tem mais um monte de coisa. Então, assim, tem que me passar, tem que, sabe? Eu preciso que seja assim. É, eu acho que tem que ser assim. Eu não vejo outra opção, sabe? Tem que ser. Tem que ser mais, tem que passar. E. Senão, não tem porquê. Senão, vai morrendo. Vai cada vez menos. É, e é. eu vejo cada vez menos.